caneta azul azul caneta caneta azul minha Letra Imagino que vocês devem conhecer Manuel Gomes, né? Dispenso apresentações. Mas caso você não conheça, eu vou deixar, vou contar aqui para você quem é ele, bom? Esse é Manuel Gomes. E é Manuel Gomes. É Manuel ou é Emanuel? Gente, eu não sei o nome do rei. Meu Deus. Cansada já. Manuel Gomes, como vocês já devem saber? É o caneta azul, gente. Caneta Azul! Agora ele tá bem alto, né? Então provavelmente vocês já devem ter visto ele de novo esse ano. Mas esse meme da caneta azul é muito antigo, né, gente? E do nada reviveu. E eu amei. Porque na época do meme, eu vou falar pra vocês que eu não tinha gostado muito, tipo, eu tinha achado legal, mas. Tá, uma coisa assim Que já tinha batido, sabe? Só que aí chegou esse ano E ele apareceu de novo Ai, Deixa eu encostar aqui, gente, que eu sou velho A minha esposa dói e tá? tal E ele apareceu de novo Tô parecendo MC Mirella, né, gente, também E hoje em dia eu acho muito legal Ainda mais as outras músicas dele também Deixar de ser besta, olha. Se você não me ama, então não me ligue. Não fique me fazendo queixa. Agora, voltando aqui pro assunto, né? Eu estou aqui de cosplay de Manuel Gomes. Como vocês podem ver, né? Deixa eu ficar de louco. Então não me ligue. Não fique me dando queixa. Nananana, nananana. Eu já vou tirar essa calça aqui, gente, porque eu coloquei só pra gravar esse início do vídeo pra mostrar pra vocês o... O que Eu cosplay, né Tirei Porque tá calor e eu não mereço isso Desde que eu sou um feto Eu estou gravando pra este canal no YouTube E pra outros também, né? Quando eu não tinha esse Ai, cansei, gente, nossa Tô precisando de um pilates Só que a disposição pra fazer pilates tá como, né? Hoje a gente tá aqui pra reagir Os vestidos do Emanuel Gomes Caneta azul Com o cosplay dele, claro Tô parecendo até o Orochi, né? Com esse bigode Nada a ver, né? Eu sei. Deixa eu parar de mudar de assunto Hoje a gente vai reagir aqui Os do Manuel Gomes Porque os únicos que eu vi foram Da caneta azul O Deixar de ser besta O clima não vi, mas a música que eu vi e o, o outro ali que eu tava cantando Essas três que eu conheço E os outros vídeos eu não vi muitos Ai, eu tô borrando aqui ah. Eu vou falar pra vocês aqui que eu postei dois vídeos lá no, no TikTok tico -tico, tá? o TikTok Eu até hoje não sei se pode falar o nome que eu não Postei três, né? Porque quando esse vídeo saiu, eu já devo ter postado os três. Um é o então, caneta azul, o outro é Olha se você não me ama. E o outro é o deus de gravação quando eu gravando esses dois. Então, se vocês quiserem ver, o link tá aí embaixo no meu ticket. -tic. Ai, gente, eu tô com esse fone aqui também. Porque o meu, o meu rosa que vocês conhecem meu pai tá pra consertar e tal, tá quebrou. Mas, enfim, caneta azul. Mostra as suas Super motos em Gramado. Gente, olha que chique. Ele tá em Gramado. Rio Grande do Sul. Que chique. Se é o caneta azul. Olha essa moto aqui. A moto que ver. Ela tá... Essa aqui é a moda, de fé. E é linda. Toda em norte. Que tá brilhando. É linda demais essa moto. É bom demais. A gente tá analisando aqui também, gente. Pra poder ver esses boatos que estão falando aí dele... Ele tá sendo obrigado a gravar o um vídeo Isso é verdade, vamos ver aqui também Ele pode estar até em carro Não sei o que, não sei o que lá Mas ele está em gramado Tá? Fazendo um monte de coisa chique Tá? E com um monte de mulher também, gente Tá? É um sequestrado chique, é um carro chique, entendeu? Tá é meu amigo. Olha o olho dele, o É bonito o olho dele ah. Ele não é mexer comigo, não, porque eu sou amigo dele é demais. Ele tá armado aqui. Ninguém pode me empastar. Só eu que gosto de você. É amigo. Tá pra você, tá pra Tchau dele. vocês, de povo Tchau pra vocês povo. aí, continua. Um Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Essa moda é linda, morte já, vou ver. É, linda demais. Gente, não faça, eu tô igualzinha aí. Idêntica. Tem nem o que falar Fala que a moto é não Senão vai te levar pro Japão ah, É isso que o cara tá falando A gente pode ver claramente Olha o carinha dele, coitado Paradinho ele Paradinho Paradinho Tá em podcast que eu, eu vou estar tá cortando, gente Vou estar tá botando espia Alguma coisa assim Algumas palavras Porque o YouTube não deixa algumas palavras, tá? Ele posta está? Que... Pode Postar. Tá. Mas tá chique, rico e famoso Vamos combinar aqui Igual a tal da Marininha. É né? Quem lembra da Marininha, hein? Quem lembra da Marinha? Eu queria entender, gente, como que os vídeos dele saíram de caneta azul azul caneta Pra vídeos de carro e coisas assim Tem alguma coisa estranha, vocês vão acham, gente Cabinho cabine é, de um avião Tanto que é bonito, ó o é importante, mostra aí o né? O que ele falou o nome do cara? O um cara que tá gravando, é uma impressão minha Oi, gente. Oswaldo. Se não me engano, não é Oswaldo? Luísa é Detetive. Ó, vou mostrar aqui pro pessoal. O sequestrador dele tem dinheiro. Sim, o sequestrador dele está pegando dinheiro dele dos vídeos? Hum, tá aí uma questão. Gente, eu acho que ele deve ser menor que eu. Provavelmente é. O dinossauro Reiki, nova raça de dinossauro inventado. Ele é filho daquele, é um gigante, não é? ele gigante, né? Aquele é um gigante, é o pé um o dinossauro. É um dinossauro, que é fera, e comiu um outros soto. É fera demais, mostra como vê, dele. A Pablo Anel, tu não tinha coragem não, né? Esse aí eu não tinha coragem não, que estão valendo demais. O nome já é fera, esse dinossauro aí, é fera, pelo Eu de Deus, tá pra vocês, assim, a gente pode ver né, o tal do Osvaldo sempre incentivando ele ao perigo, a se arriscar, entendeu? A gente pode ver ele ali na frente do dinossauro, o tal do Osvaldo incentivando ele ao perigo, a chegar perto do dinossauro, né? Que é um, um animal ali extremamente perigoso para qualquer ser humano, para qualquer. Eu sou a parte dessa sociedade Então podemos ver que o Oswaldo está sempre incentivando ele ao perigo e tudo mais Podemos ver que tem esse, essa condição de perigo assim, na vida do, do Manuel Gomes, sim E podemos ver que o Manuel Gomes está sempre assustado também Olhando para os lados, assim, né? Podemos perceber esse, esse medo, esse estado de espírito do Manuel Gomes, que é uma coisa assim Muito assustada também Podemos perceber aqui também Pelo, pelo A1, pelo A13 Aqui na, no rosto do, do Gomes, né Que a expressão facial De assustado Também, né Vamos ver aqui também, né que é mesmo isso aí, mesmo. E o Gomes tá sempre é, tentando... Tô falando Gomes aqui porque a gente... O Gomes já é meu parceiro, assim, de muitos anos e tal. Então, assim, já tenho essa liberdade com ele de poder chamado de Gomes e tal. Nem todo mundo tem essa liberdade, tá? Isso daí é pra poucos. Já vou avisando aqui. Mas, assim, eu tenho essa liberdade com ele porque é menos de muitos anos e tal. Vocês sabem... Inclusive, eu irei perguntar, né, pra ir, somente na próxima vez que a gente fosse ver. Eu, o Gominho, também gosto de chamar de Gominho, tá meu Deus que eu me criei assim pra ele, a próxima vez que eu ver ele pessoalmente eu vou perguntar, né, se tá tudo bem e tal, se eu tá precisando de uma ajuda, de uma segurança né, de um, de um, de um resgate, assim, de um SOS, uma hashtag no Twitter, algo assim, sabe, uma hashtag SOS Gomes, Gominho, não, Gominho não, que Gominho é só pra mim, né, uma hashtag de SOS Manoel Gomes, né, mano é, no Twitter e algo assim. talvez ele só esteja feliz. É eu nem sei o que eu tô falando. A gente já tô tá cansada, sabe? O que podemos tirar de conclusão aqui com esse vídeo? Outra coisa que a gente pode tirar de conclusão com, com o Manuel também é que ele sai mais do que eu, tem um talento extraordinário. É uma coisa da gente olhar e ficar assim, embaixo, abacado mesmo. Eu já tô com meu cabelo destruído aqui no final, desde o começo, no, no caso. A raiz do cabelo já tá enorme e eu tô deixando crescer de propósito por motivos que o meu cabelo está caindo, é. Caneta azul! O azul caneta!